Agora me chama pegar Salve, salve Amigos aí do Agora me chama pegar Everton Você que foi ídolo do Borussia Dortmund, Aqui é o André Vira Coelho E aquele é de Santa Bárbara do Oeste E cara Você é um cara espetacular aí Jogando, jogou muito E que foi homenageado pela da torcida do no Brasil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 Acho que o Dedê, se eu não me engano, ficou 12 anos no Borussia Dortmund. Ele, ele, ele, ele, ele, ele...